Salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Crente Gamer na área, que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família Espero que você esteja muito bem Tempinho que a gente não grava um vídeo né Que a gente não conversa, a vida tá muito Corrida, mas eu tinha que trazer Esse vídeo para vocês Na verdade faz um bom Tempo já que eu tô jogando é, novamente, novamente o Forza Horizon 5 Um dos jogos aí que eu mais amo na vida Mas como a vida tá muito corrida é, Não consegui trazer esse vídeo para vocês E esse vídeo tem dois intuitos Primeiro, né? fazer essa comparação desse upgrade gigantesco que nós, graças a Deus, conseguimos fazer no nosso PC, que é a saída da 1050 Ti para RX 5600 XT. Um dos vídeos mais vistos do canal aí é o, um teste de desempenho na 1050 Ti do Forza Horizon 5. Vocês podem entrar e tá na playlist lá de, de testes. E eu vou colocar esse vídeo também na, na playlist de teste e eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, cara, a importância de você deixar o seu like e o seu comentário no vídeo, tá? Espero que vocês curtam essa gameplay aí, tá? Segundo, né, que a gente está rodando aí tudo no alto. Vocês estão vendo ali na na, na, na na no canto superior direito ali, ó, o FPS acima ali de 100, 90 tranquilamente. E outra coisa, tá? Quando eu não estou gravando, eu jogo no ultra, tudo no ultra tá bom é, fica uma qualidade assim maravilhosa consigo jogar até em 2K assim cara é impressionante para mim né nunca tinha tido a oportunidade de ver gráficos tão incríveis em um jogo e cara e a segunda coisa aí que eu gostaria de destacar é que a gente está pilotando a incrível incrível McLaren 650S Spider que carros meu amigo que Carro, na verdade, né? Falei, falei no plural, mas falei errado. Que carro, senhoras e senhores? Assim eu só tô jogando com, com a McLaren 650S Spider porque. Eu dei a tremenda sorte, a galera do grupo me ajudou Eu consegui comprar uma E eu dei a tremenda sorte de conseguir comprar outra no leilão Assim, muito baratinho Então eu deixei uma na classe S1 Que vai ser a segunda corrida que vai aparecer aí na gameplay, tá? E deixei outra na classe S2 Eu só tô jogando com as duas Porque assim, eu tô amando dirigir o um carro E é o seguinte... Essa cor que tá aí, é uma cor exclusiva que eu mesmo fiz, baseada na McLaren 665LT, se não me engano, tá? Vocês podem baixar ela lá no meu centro criativo, vou deixar na no, no comentário fixado. E a tunagem para classe S1, cara, assim, que modéstia parte, tá incrível. Você que tem mais habilidade do que eu, que consegue jogar com câmbio manual, tudo bonitinho, cara, é melhor. Assim, essa McLaren pra corrida online é incrível e essa classe s1 que eu fiz essa tonagem s1 que eu fiz ficou muito boa tá vai estar tá aí nessa mesma pista a gente vai correr nela é tunada para a classe s1 e vocês vão tirar as conclusões de vocês vale muito a pena você tentar adquirir esse carro vale muito a pena você que tá em dúvida aí em fazer um upgrade de placa de vídeo cara essa RX 5600 XT Está me trazendo Muitas alegrias Em off, porque eu não consigo gravar muito vídeo Porque a gente está trabalhando bastante Mas o combo da, da, da 5600 XT Com o Ryzen 5600 AF Ainda dá alguns gargalos Dá sim, mas vale a pena Para quem está querendo aí Fazer um upgrade bacana, tá? É isso pessoal, vou deixar vocês a, é, agora Vai começar a A corrida com a McLaren 650S Spider, tem que ser a versão Spider, viu pessoal? Vai começar agora com a, na classe S1 Espero que vocês gostem, que vocês curtam é, Vou deixar no comentário fixado a minha tag de criador E aí vocês pesquisem lá Tem muita cor, muita cor única, muita cor exclusiva E o Forza Horizon 5, gente, eu vou falar a verdade, tá? Eu vou falar a verdade É o melhor jogo de corrida atualmente Eu tava jogando Need for Speed Heat é, pra, pra comparar né, e tal, pra brincar, queria jogar um pouquinho de corrida. E aí eu fui e falei assim: Cara, vou ver como é que tá o Forza Horizon 5. É, não tem comparação, gente. Não tem comparação. Forza Horizon é 300 vezes mais, jo mais, mais jogo. Não tem, não tem nem o que falar. E assim. Extremamente bem otimizado Pra galera do PC, tá bom? É isso, é, curtam aí a gameplay Agora na classe S1 Com esse kit, mano Que lindeza que ela fica Com esse kit LB Beleza, rapaziada? Fiquem com Deus Baixa lá a tonagem E as cores, tem muita cor Pra muito carro que eu tô fazendo Cor original, baseada Nas cores originais é, Das marcas, tá? É isso Até a próxima, fui!